Alguém aqui ganha mais que dois mil reais por mês? Mas ele falou gritando mesmo. Aí o pessoal olhou com a cara dele, ficou quieto. Então você fica quieto aí. Mas é, hoje, assim, a profissão é quando você estava falando assim, é, quando a gente fala de, de mão de obra, quando você falou da questão do, do pedreiro, o pedreiro não é visto né, como uma, uma profissão uh, não valorizada. <coughs>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 então o serviço te oferece lá, uma oficina da sua moto ou de um carro que seja. A peça custa tanto